Inscreva-se no canal e ative o sininho na opção Todas para receber novos vídeos, e se puder ajude o canal com R$ um real por mês. O link está na descrição. O que prevêem agora na listas, que viram dólar a R$ 5,00 e Haddad fosse eleito. Texto de Lucas Gabriel Marins. Colaboração para o UOL, em Curitiba. 11 de 3 de 2020. Duas semanas antes do primeiro turno das eleições de 2018, o economista Ricardo Amorim fez uma previsão. Se der Fernando Haddad candidato do PT à presidência, o dólar vai a cerca de R$ reais, disse, durante um evento promovido pela corretora XP Investimentos. A própria XP, na mesma época, fez um levantamento com 281 investidores. Na pesquisa, 85% dos entrevistados disseram que com o candidato petista no cargo mais alto do Executivo Nacional, a moeda americana passaria dos R$ 4,40. O dólar comercial tem batido recordes nominais, e se aproximado dos R$ 5. Reais, o dólar para turistas, comprado em casas de câmbio, já passou dos R$ 5. Reais. A reportagem do UOL procurou Amorim para saber qual a nova previsão dele para o câmbio brasileiro. Também procurou a XP para saber se analistas têm uma nova estimativa. Cenário global e discurso de Bolsonaro mudaram situação. Amorim disse que em 2018, antes das eleições, previu que o dólar subiria muito, se Haddad ganhasse, e cairia com Jair Bolsonaro, sem partido, no poder, mas que a queda não se sustentaria. O Bolsonaro ganhou, e o dólar caiu à faixa de R$ 3,60, e, depois disso, passou a subir, exatamente como eu previ na época, falou a reportagem do UOL. De lá para cá, disse o economista, aconteceram as eleições, o cenário internacional piorou com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, houve o conflito dos Estados Unidos da América com o Irã, e, mais recentemente, surgiu o coronavírus. Isso fez o dólar subir no mundo inteiro. No Brasil, aumentou ainda mais, porque somado a tudo isso, os juros caíram ao menor nível da história, e o discurso do Bolsonaro contra o meio ambiente, e sua guerra com o Congresso preocupam investidores internacionais, que tiraram dinheiro daqui, disse. a Morinha, aposta que o dólar deve subir ainda mais, principalmente por causa do coronavírus. O motivo, segundo ele, é que, apesar de a letalidade do vírus ser menor entre os mais jovens, a doença se transmite com facilidade. Isso me leva a crer que o número de casos ainda deve crescer bastante, o que alimenta o pânico, paralisa economias no mundo inteiro e aumenta a aversão a risco dos investidores. Por isso, é provável que o dólar ainda suba mais, talvez muito mais, antes de voltar a cair, disse. Qual a avaliação da XP? Marcos Rose, economista sênior da XP, disse ao UOL que a pesquisa de 2018 não refletia o posicionamento da corretora, mas sim dos entrevistados. Segundo ele, muitos analistas na época achavam que a Haddad poderia gerar alta do dólar, e esse posicionamento, em alguma medida, teve reflexo nas expectativas do mercado medidas pelo Banco Central. Desde as eleições, disse Rose, os cenários brasileiro e internacional mudaram, e isso gerou pressão em cima da moeda brasileira. A baixa taxa básica de juros, a dificuldade de o Brasil crescer acima de 2%, e o cenário internacional, com tensões geopolíticas, e o coronavírus, afetaram o câmbio, disse. Para Rose, o panorama atual deve fazer o dólar continuar alto. O crescimento da moeda americana poderia frear um pouco, falou. Se o Brasil mirasse nas reformas necessárias. Temos que tratar mais das reformas econômicas, pois desde a aprovação da Previdência tivemos só um fluxo de notícias ruins, declarou. Essas foram informações do site UOL. Confira agora a opinião de Yuri Abiasa Costa. Acredito e estou convicto, de que o Brasil tem a oportunidade de voltar a crescer. Para isso é preciso demitir o atual ministro da economia e substituí-lo por alguém mais novo, com ideias voltadas para o desenvolvimento da indústria nacional, como a metalurgia, por exemplo. É hora do Brasil começar a fabricar aqui dentro e vender para o mundo, pois temos matéria-prima, mão de obra e tecnologia para isso. commodity só enche estômago de rico. O pobre precisa de emprego com registro em carteira, para garantir a sua aposentadoria. Com todo respeito, temos um presidente que não entende absolutamente nada de economia, por isso, entregou o destino econômico do país nas mãos de um homem que tem ideias ultrapassadas sobre distribuição de renda. Só poderia dar no que deu. O problema não está no coronavírus, está nos coroas do governo, que deveriam estar na praia curtindo a aposentadoria, e entregar o leme do barco, para quem tem vontade de fazer, e acontecer.